Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Eu sou a professora Isabelle Santos e hoje nós vamos tratar então do módulo 3, que aborda a divisão orgânica do poder. Primeiramente, é interessante a gente dar uma noção geral a respeito dessa divisão orgânica do poder. Isso por quê? Porque o tema separação do poder, ele vem atravessando épocas, sendo estudado desde a antiguidade na Grécia, antiga, em que Aristóteles né, já trazia alguns pontos referentes a isso com a sua obra A Política. E, dentro dessa obra, ele identificou no poder soberano o exercício de funções distintas, ou seja, editar normas, administrar, julgar litígios. Assim, a história da separação dos poderes é a história da evolução da limitação do poder político, objetivo fundamental da doutrina da separação dos poderes. Só que esse tema ele foi esquecido por um longo tempo. E a problemática do exercício do poder só voltou à baila quando o pensamento filosófico e político passou a contestar o absolutismo, respaldando-se, então, na teoria de Charles de Montesquieu, que aprimorou as lições, então, do filósofo Aristóteles. Então, Montesquieu defendia em sua obra O Espírito das Leis Diferentes funções confiadas a órgãos diferentes e autônomos por meio de um mecanismo denominado de teoria de freios e contrapesos, ou do inglês check and balance, que invisibilizava o excesso de poder nas mãos de apenas um indivíduo e justamente o ressurgimento do poder absoluto. Então eu coloquei para vocês aqui uma frase em francês, Leta que é dita pelo então... Rei Luís XIV, ou seja, o Estado sou eu, numa é, clara alusão ao absolutismo, ou seja, o poder une exclusivamente nas mãos de um único indivíduo. E isso contrariando, então, com essa separação dos poderes que vai ser trazida posteriormente, então, por Montesquieu. Bom, aí eu trago para vocês aqui né, é, separação de poderes ou de funções. Né? A teoria da separação dos poderes antecipa que os poderes eles são autônomos entre si, como um pressuposto de legitimidade para o Estado Democrático de Direito. Então, diversos doutrinadores, ou seja, estudiosos do direito, eles defendem que o poder não se divide, mas sim as funções desse poder. Por quê? Porque o poder ele é tido como uno e ele é tido como indivisível. Então, o poder ele se manifesta em órgãos que exercem funções, que são, na verdade, funções típicas e funções atípicas que cada um possui, sendo algumas predominantes e características de cada um dos poderes. Então, desse modo, a gente vai ter né, justamente uh, aqui os três poderes que eu coloquei para vocês, o poder legislativo, o poder executivo, e o Poder Judiciário. Então, tem a função de cada um deles, que é justamente a função típica, mas eles também podem exercer funções atípicas. Então, a função típica do Legislativo é criar, modificar, extinguir leis e fiscalizar o Poder Executivo, mas nada impede que ele também possa administrar. Administrar como? Dentro desse próprio Poder Legislativo. O executivo, por sua vez, tem como função administrar o Estado conforme as demandas da sociedade, de acordo com a lei. Mas isso não significa que o executivo também não possa criar normas específicas para, justamente, é, ser aplicadas dentro dos órgãos do poder executivo. E o judiciário é a mesma coisa, que tem como função típica aplicar as leis e tomar as decisões sobre os conflitos entre as pessoas. Mas nada impede também que ele possa administrar os órgãos do poder judiciário e criar também né, portarias, por exemplo. Então, existem essas possibilidades de é, funções típicas e funções atípicas. Bom, o outro, uma outra questão também interessante falar é que... Uh, o poder ele se manifesta em órgãos que vão exercer essas funções, como eu comentei com vocês. Né? E que o objetivo dessa separação é justamente evitar que o poder se concentre nas mãos de uma única pessoa, evitando assim também o que? O chamado abuso, abuso de poder. Então, a separação de poderes ele é um pressuposto do constitucionalismo que é previsto declara na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá de 1789, no século XVIII. Né? Então, ela não é absoluta, não é rígida, por quê? Porque existe um sistema de interferências recíprocas em que cada poder exerce suas competências e também controla o exercício dos outros. E ocorre a chamada divisão de funções estatais básicas. A divisão dos poderes políticos do Estado, pressupõe, então, dois elementos primordiais. Um, a especialização funcional, e outro, a independência orgânica. Cada função estatal deve ser atribuída a um órgão independente dos demais. Bom, com relação ao Brasil, vale destacar que a Constituição do Império de 1824 consubstanciava o princípio constitucional da separação dos poderes, só que dividia as funções do Estado em quatro poderes. Então, o legislativo, o executivo, o judiciário, só que acrescentava o quarto poder, que é o poder moderador, que ficava nas mãos do imperador. Com a primeira Constituição da República de 1891, denominada de Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, consagrou-se, então, a tradicional tripartição dos poderes repudiando, então, a monarquia e adotando-se o presidencialismo. Então, a primeira Constituição a reconhecer a tripartição dos poderes foi a Constituição da República de 1891, sendo adotada, então, essa tripartição nas Constituições posteriores. E na atual Constituição de 1988, há uma estipulação expressa a respeito disso, justamente lá no artigo 2º, que prevê que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então há uma relação entre separação de poderes e constituição, em que a constituição ela é a lei fundamental de determinada sociedade que vai estruturar o Estado, que vai separar essas funções estatais, ou seja, os poderes, e ao mesmo tempo também garantir os chamados direitos fundamentais. Então eu deixei para vocês aqui essa observação de que a Constituição Brasileira do Império né, foi a única que teve essa divisão quadripartite, né, fazendo também parte dela o poder moderador. Todas as demais constituições posteriores a ela, a divisão é tripartite. A Constituição é, da República Federativa do Brasil de 1988 também prevê que a separação de poderes configura uma cláusula pétrea. O que, que significa isso? Que não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda que tenha como finalidade abolir justamente o que? Essa separação dos poderes, essa tripartição dos poderes. E aqui entra também a questão dos freios e contrapesos, ou os chamados check and balances. Né? É, mesmo as funções típicas não sendo exercidas isoladamente, exigindo então a colaboração dos demais poderes, ou seja, a separação de poderes, entre aspas, ela não é absoluta. Justamente com qual finalidade? Evitar a paralisação dos diversos poderes. Então, o sistema de freios e contrapesos vai consistir justamente no quê? No controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada poder tem autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros poderes. E isso serve justamente para quê? Para evitar que haja abusos do exercício do poder de qualquer um desses poderes, seja o executivo, o legislativo ou judiciário. Então, dessa forma, embora cada poder possa... É, ser independente e autônomo, ele deve trabalhar em harmonia com os demais poderes. E exemplos de freios e contrapesos é justamente o fato de que o presidente da República ele pode vetar projetos de leis e tem iniciativa reservada em, em alguns assuntos. O Judiciário ele julga controvérsias, mas com base na lei. Então, seus órgãos de cúpula são nomeados pelo Executivo o executivo administra o país, mas ele também está submetido à lei e as leis elas podem ser invalidadas pelo poder judiciário. Então, todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui são exemplos justamente de quê? Dos chamados check and balances. Então, o legislativo ele vai elaborar as leis, mas o judiciário ele tem que atender de acordo com essas leis, assim como o executivo, e todos eles, então, atuando dessa maneira harmônica entre si. Bom, pessoal, fico por aqui e nos encontramos, então, na próxima unidade. Tchau, tchau.